a todos oh, e é muito emocionante estar aqui com vocês realmente como disse o Alex esse é um resultado nós estamos aqui como um resultado de anos de investimento anos de sonhos, conversas contatos deixa eu me apresentar a vocês então eu vou descrever eu sou uma mulher mídia, com muito orgulho 48 anos Estou usando é, cabelos encaracolados, grandes, neste momento. Até vou apresentar o meu sinal, que eu ganhei com muita emoção, que foi, este é o meu sinal. Pareceu isso? Tá? Eu tenho um rosto mais redondinho, olhos médios, nariz um pouco maior, meio batatinha pequena, uns lábios grossos. Estou vestindo uma blusa preta, com uns brincos mais dourados, pendurados. Meu cenário é todo branco. Como disse é, o Alex, eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, representando agora, e é uma honra também, né, e uma surpresa para todos vocês, representando o doutorado. Pois é, hoje eu sou doutoranda em Ciências, Tecnologia e Inclusão, pelo pgc -Team. Da Universidade Federal Fluminense, além de todas as contribuições que Deus me permitiu estar vivendo. Sou serva também, trabalho em, em atividades eclesiásticas, e algo, eu recebi alguns prêmios, e algo que eu estou aqui, e hoje me sinto à vontade, como se tem família aqui com vocês, é estar falando de um lugar de irmã. Pois é, eu também sou irmã de um rapaz com síndrome de Down que hoje ele tem 54 anos. Então, meu beijo inicial foi para todas as famílias, todos os profissionais de educação, como eu também sou psicóloga, atuo na rede FEDEC, e vim falar sobre funcionalidades. Eu tenho a oportunidade né, de estar já contribuindo em alguns lugares do país e também né, de outros fora do país, mas a minha importância é falar para você o que, que as pessoas estão tratando sobre funcionalidades? Afinal de contas, o que, que é isso? Quando eu digo, nós ouvimos aqui no Congresso desde ontem, precisamos trabalhar as habilidades, precisamos trabalhar funções executivas. Ora, eu vim aqui pontuar e explicar, da aula mesmo como professora, né? Que paradigma é esse? Como diz um filósofo, tem um filósofo muito interessante chamado Thomas Kuhn, que ele escreveu um livro exatamente apresentando o que é um paradigma. Paradigma é um modelo, é uma forma de ver o mundo, de enxergar cada fenômeno. Então ele diz o seguinte, para que possamos ter um novo paradigma, precisamos substituir o anterior. Não há como preconizarmos um a substituição do anterior então, vamos entender profundamente isso não se fala mais paradigma de integração nós vivemos intensamente na nossa sociedade o paradigma da inclusão mas Sônia, ainda existem tantas situações que precisam ser trabalhadas, sim tantas contradições existentes de pessoas que dizem que aceitam que falam mas, na verdade, as suas ações não correspondem, sim. Na implantação de um novo paradigma, a dialética, a dicotomia, ela está sempre presente. Mas que bom que existem agentes na sociedade, como nós, como você, como todos que estão aqui, exatamente para afirmarmos a necessidade desse novo paradigma. Porque, sem a gente olhar para a nossa história... A história das pessoas com deficiência, num contexto geral, ainda está vinculada à ideia dos inválidos, que foi algo que foi preconizado durante séculos, indivíduos que não tinham valor, indivíduos incapacitados, né? aqueles que não têm capacidade, isso está enraizado na visão da nossa sociedade. Pessoas que eram, e aí é um estudo de conceitos, né, segundo o ele falou é importante isso, né, a gente entender quando a gente fala, quando a gente diz uma palavra, quando a gente nomeia um fenômeno, nós estamos falando do conceito que está aqui dentro. E historicamente, esse indivíduo incapaz, esse indivíduo inválido, era concernente às discussões, fazia parte até gente. Ainda lembrando de diagnósticos, indivíduos débeis, indivíduos idiotas, indivíduos incapazes, aqueles que não tinham capacidade, que de alguma maneira, por eles não conseguirem deter, é, executar algum tipo de tarefa, eles eram considerados incapazes. Para a gente retomar a história, o, o quão é importante as nossas raízes. O como é importante a nossa história de sociedade. Entre 1960 e 1980, foi anteontem, eles eram considerados defeituosos, indivíduos com deformidade. E logo depois, na evolução do conceito, aí sim, foram colocados como indivíduos com deficiência. E é um pouco daquilo que a gente vem é, trabalhando hoje, superando até alguns conceitos como excepcionais eram estigmas inclusive, olha ali aquele excepcional, olha ali aquele deficiente, durante muito tempo as nossas pessoas, as pessoas que nós amamos e convivemos carregavam esse estigma Goffman, que é um autor muito interessante da área da psicologia, ele diz o seguinte gente, que um estigma ele é um rótulo e ele é um rótulo depreciativo. Eu nem vou experimentar esse conteúdo, eu nem vou entrar em contato com esse conteúdo. Eu simplesmente vou estigmatizá-lo. Então, nessa discussão da apropriação e do respeito à diversidade e à inclusão na nossa sociedade, nós temos uma luta constante... Contra os rótulos existentes, contra os estigmas, atitudes e palavras estigmatizantes em relação ao ser humano. O ser humano não é um rótulo, é algo que nos une, é uma condição que nos capacita a viver e viver em sociedade. Então, nessa evolução... Até o pessoal que trabalha em escolas, né, em instituições, nós estamos muito acostumados com isso. Os nossos alunos, eles eram sentenciados a partir de um laudo médico, um número que dizia o seu diagnóstico. Então, nós trabalhávamos com eles a partir do diagnóstico, pois era o modelo que estava sendo preconizado, o modelo médico. Longe aqui de eu dizer que esse modelo não tem a sua importância, mas nós estamos avançando mundialmente para a discussão das funcionalidades. Vocês lembram que nossos indivíduos ainda eram sentenciados pela idade mental? Até hoje, em alguns espaços, eu ainda ouço isso. Ah, esse indivíduo, ele tem... 30 anos, ele tem 40 anos, só que a idade mental dele é a idade mental de cinco anos. Ora, que tipo de avaliação foi feita? Que critério é esse? Ainda mais com todas as nossas realidades e o que a ciência avançou. Então, precisamos hoje falar de funcionalidades. Não é um, um aspecto individual, não é um aspecto de Brasil. Hoje existe a classificação internacional de funcionalidades no mundo todo e eu vou mostrar a vocês. Percebam bem, o que, que caracteriza a ideia das funcionalidades? Anota aí para você não esquecer mais. As funcionalidades, elas, como eu disse, contrariam domínio, que é o domínio do laudo médico. As funcionalidades correspondem aos aspectos positivos. Ora, positivos da interação desse indivíduo com o um meio, com os fatores ambientais. Então, nós estamos falando de uma tríade, de um grande triângulo. Na base do triângulo, eu estou apresentando com os meus braços, eu estou apresentando um triângulo para que as pessoas possam compreender e também os indivíduos com deficiência intelectual que estejam presentes no Congresso possam compreender. Na base do triângulo, eu falo de funções e estruturas do corpo. Eu falo do seu corpo e dessas estruturas. Na outra base do triângulo, eu falo das atividades e na outra base eu falo da participação. Então, funcionalidades são aspectos observáveis, mensuráveis. Nós trabalhamos na educação e na saúde há vários anos com a ideia de competências, de habilidades. Em alguns momentos, até foi falado de uma forma não concreta. Ah, esse indivíduo tem muitas competências. Mas quais são elas? Como eu posso observá-las? Como eu posso quantificar? Porque ciência é feita a partir de dados, dados reais, e dados concretos. E o quão é importante, porque educação é ciência, comunicação é ciência, medicina é ciência, psicologia é ciência. Então, o Congresso Genética Não É Destino, ele está com base em todas as inovações realizadas na ciência. Então, quando eu falo de funcionalidades, são esses aspectos positivos. O nosso olhar um paradigma da inclusão, ele transcende para um paradigma das funcionalidades. Então, o que é a tal da incapacidade? A incapacidade, que nós também lemos e falamos e ouvimos... Está calcada nas deficiências, nas limitações de atividade e nas restrições de participação. Então, quando nós colocamos que em vários momentos a incapacidade não está no indivíduo, mas está no outro, na sociedade, está em mim, está em você, é por quê? Porque em vários momentos... Nós é que limitamos as atividades que ele pode desenvolver. Nós é que estamos restringindo a possibilidade de participação dele. Eu lembro de uma cena, quando eu era pequena com meu irmão, eu chegava numa lanchonete e eu e o meu irmão mais novo, nós pedíamos hambúrguer. E o meu irmão, com síndrome de Down, na sua condição dele, pedia pão com carne. Eu dizia assim para o meu pai, pai, não pode pedir pão com carne, o certo é pedir hambúrguer. E o meu pai me deu uma das maiores lições de vida e o que mais me motivou para estar aqui. Ele falou assim para mim, filha, o que importa é que ele está pedindo o sanduíche dele e que é igual ao seu. Só que você está usando uma palavra em inglês americana. E o seu irmão está usando duas palavras em português, três no caso, né? Pão com carne. Os objetivos, eles serão atingidos se a restrição de participação não for feita pelo outro. E aí eu digo outro, qualquer pessoa, tá? uma, é importante a gente entender que a lei brasileira de inclusão, ela vem com um conceito bem interessante, que ela vem com o conceito de impedimentos. Ela sublinha impedimentos intelectuais. Hoje, eh, toda a minha pesquisa desenvolvida pelo NEI na UERJ, nós estamos trabalhando com esse conceito. Né? O conceito de existem alguns impedimentos que são intelectuais. O que nos cabe, enquanto sociedade, é favorecer a participação efetiva desse sujeito. Sendo o foco, não apenas a saúde, mas esse sujeito integral. E eu falo de uma visão, como diz um filósofo chamado Manuel Sérgio, lá de Portugal, uma visão antroposociológica. Difícil pra caramba esse nome. Coloca no teu coração uma visão sistêmica, uma visão integral. Pois, para identificar as funcionalidades... Das pessoas com deficiência intelectual, todos os componentes, eles são importantes. A própria pessoa, a própria pessoa, ela é capaz de falar dela, por ela se apresentar, principalmente se ela for trabalhada na questão da autoestima, na questão da identificação dos seus potenciais, dos seus, das suas funcionalidades... E também na né, identificação dos seus desejos. Nós vamos estar falando de desejo daqui a pouco. Então, as próprias pessoas podem identificar e trabalhar as funcionalidades. As famílias e os amigos. O outro, em muitos momentos, ele não é infernal. Ele gera saúde. Ele gera encontro. Então, ele pode, por si só, atuar e apresentar as funcionalidades. Nós necessitamos dos serviços genéticos, do apoio, sim, clínico, das pesquisas desenvolvidas. Lembra do conceito de funcionalidade? São aspectos pessoais ligados à condição desse indivíduo de saúde. Então, os serviços genéticos são fundamentais. Os serviços especializados eu falo do meu lugar também, né? psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, diferentes profissionais atuantes e os apoios informais. Ah, sabe aquele colega, sabe aquele moço da padaria, aquele moço que observa o um indivíduo passando e visualiza? Esses também são apoios fundamentais para que a gente possa identificar as funcionalidades. E transcender para o nosso paradigma de apoios e suportes. Ora, se eu digo que esse indivíduo tem aspectos positivos para atuar na sociedade, e eu digo que essa sociedade, em alguns momentos, apresenta restrição da participação dele, cabe eu fazer uma interligação, uma interlocução. Eu estou unindo as minhas duas mãos com os meus dedos abertos, mostrando que a relação do indivíduo com a sociedade tem a ver também com o indivíduo e as suas capacidades e as suas um, seus comportamentos adaptativos. Lembrando o conceito da deficiência intelectual, são impedimentos na área intelectual. E na área também das condutas adaptativas. Então, aqui, o que, que eu apresento para vocês? Ora, todo sujeito, ele tem habilidades intelectuais, ele tem comportamentos adaptativos, ele tem o nível dele de participação, a questão da saúde e o contexto, o ambiente. Em muitos momentos, existe o funcionamento dele individual. Nessa interligação, há necessidade de suportes e apoios. Então, Thompson, que é um autor americano de uma associação que eu quero indicar a vocês aqui, que ela é base dos nossos estudos, que é a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento. A A I B -D, D. A A -D, D. Thompson, vamos fazer uma seguinte pergunta. Quais são os apoios necessários que o um indivíduo precisa para que ele possa participar ativamente na comunidade, assumir os seus valores e papéis sociais? E experimentar, sabe o que, gente? Satisfação e realização. Nós não ouvimos e precisamos falar que ao identificar as funcionalidades, que são os aspectos positivos desse sujeito na relação com o ambiente, a gente identifica para quê? Para que ele possa participar ativamente, para que ele possa assumir valores, papéis sociais, mas principalmente que ele possa ter realização. Ora, é, é, Majo, ele já vem apresentar, no seu contexto científico, que todo ser humano deseja se autorrealizar, deseja ter satisfações das suas necessidades básicas e das mais complexas. As pessoas com deficiência intelectual são seres humanos que têm esse direito, têm essa oportunidade e, e a palavra direito, em alguns momentos eu falo assim, direito, a palavra direito não resume toda essa condição de apropriação em busca da autorrealização. E é nessa, nesse viés que nós estamos trabalhando. Então, o que, que eles, eu, você, precisamos? Precisamos de recursos e estratégias que possam promover desenvolvimento, educação, interesses, bem-estar e que promovam as, as funcionalidades. Por exemplo, eu tenho uma funcionalidade, que é enxergar... Sônia, cinco minutos. Essas... Então, não deixa eu correr. Então, nessas capacidades adaptativas, em todas essas condições de comunicação, cuidados pessoais, nós precisamos fazer o quê, gente? Identificar. E aí eu vou dar um exemplo e vou finalizar aqui. Na verdade, vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, gente. Identificar, por exemplo, nas atividades da vida doméstica, tá? Em casa. Esse indivíduo, por exemplo, ele utiliza o banheiro... Na cozinha, ele faz uso do forno micro-ondas? Faz uso em que frequência? Ele precisa de que tipo de apoio? E nós entramos no apoio. Nós entramos nessas funcionalidades. Falar de família é importante. Falar da universidade é importante. E eu quero acrescentar o avanço das tecnologias de informação e comunicação. Nesse tempo de pandemia, mas não só nesse tempo de pandemia. Desde 2016... Nós realizamos uma pesquisa e criamos tutoriais de pessoas com deficiência intelectual. Estão é, no YouTube, disponíveis para todos vocês. Pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, apresentando as suas funcionalidades e o que eles aprenderam em cursos profissionalizantes. Eles aprenderam a aula de comim e aula de quiche de queijo. Vocês poderão ver ali que quando a gente disponibiliza estratégias, a capacitação profissional chega e, principalmente, o protagonismo dessas pessoas. Ele é importante, porque, afinal, nós estamos numa sociedade com muitos investimentos, mas nós precisamos investir em vidas, porque vida não gera só rentabilidade, vida não gera só produção, G vida gera sustentabilidade humana. E nós precisamos investir para que vidas possam influenciar outras vidas. Então, eu desejo, nessa manhã, que 20 minutos, 30 minutos é muito pouco para falar de funcionalidades, mas já é um início. Vai, busque mais, frutifique, entre nas nossas páginas, né? para que você possa aprender um pouco mais. A minha página no Instagram, por exemplo, é Sônia underline Mendes, underline Pussy. É um dos recursos para que você possa aprender mais. Eu gostaria de terminar falando uma, uma, um trecho de uma música muito bonita que eu considero que tem muito a ver com os nossos protagonistas com deficiência intelectual, autismo e outros transtornos. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. Mas eles precisam de um sonho que os torne refeitos. E nós estamos aqui falando que genética não é destino, o que nós acreditamos nos sonhos e acreditamos nas vidas. Termino com a minha honra ao protagonista do filme Pantera Negra, o um ator negro que viveu com câncer durante quatro anos e durante esses quatro anos, ele fez quatro filhos, superando a sua doença, revelando que a genética é, ele. está, mas não determina o nosso destino. Um bom dia a todos. Foi um prazer estar trocando com vocês. Aproveitem e aprendam um pouco mais no nosso momento de hoje. Obrigada, Alex. Obrigada a todos.